Quer conhecer os quatro passos que foram fundamentais para iniciar no empreendedorismo digital? Então fica comigo até o final. Olá, eu sou a Suelen Ramos, seja muito bem-vindo ao canal Empreenda para Valer. Para quem não me conhece, eu sou produtora de vídeos e empreendedora digital. E antes de eu falar sobre o vídeo de hoje, já se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo e também ative o sininho para você sempre ser avisado quando eu publicar um vídeo novo. Então, sem enrolação, vamos ao tema de hoje. Eu decidi trabalhar com o empreendedorismo digital em um momento que as coisas não estavam dando muito certo. Só que ao mesmo tempo que eu vivi esse momento ruim, eu enxergava na internet uma chance de crescer eu sempre me perguntava o que eu faria, aonde o meu trabalho poderia ser visto e de que maneira eu seria encontrada. Então eu tinha várias ideias, mas eu me perdia em meio a tantas informações. Então para você não passar por isso, eu resolvi reunir nesse vídeo os quatro passos que eu considero fundamentais para você ser um empreendedor digital. E o primeiro passo é buscar conhecimento. Buscar conhecimento significa investir em você. Procure escolher um curso mais adequado com alguém que já tenha tido bons resultados dentro do mercado que deseja atuar. Se mune no máximo de informações e, principalmente, aplique a metodologia que aprender. Leia livros da área, participe de eventos, congressos, conhece pessoas do meio, porque essas pessoas podem um dia ajudar você a crescer com seu trabalho. Ou quem sabe, descobrir novas parcerias. E se você quer se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar aqui na descrição um link com alguns cursos que eu indico para você entender melhor como funciona esse mercado. A segunda dica é identificar quem é o seu público-alvo. Na internet, escolher um nicho que você vai trabalhar e conhecer quem é o público que você vai atender são dois itens que eu considero importantes para quem deseja vender usando a internet. Só que mais do que isso, é você ter bem claro qual é a dor do seu público e qual a transformação que seu produto ou prestação de serviço oferece. É claro que fechar vendas é importante, sim, ela tem que fazer parte, mas não é só isso. É importante identificar que tipo de experiência você está levando para o seu público. Por exemplo, quando eu vou ao cabeleireiro, eu percebo que eu saio muito mais do que uma simples escova no cabelo. Eu saio feliz, me sentindo bonita... Autoestima elevada, e tudo isso porque foi feito um tipo de serviço que me encantou. E é esse o encantamento que você tem que levar para o seu cliente. Na internet, isso não é diferente. Você encanta com a forma como você se comunica com as pessoas. Por isso, a importância de se criar um relacionamento, de conhecer as necessidades do seu público para, então, converter em vendas. A terceira dica é aprender técnicas de copywriting. E o que seria isso? Copywriting se trata de uma técnica de produzir textos persuasivos com o objetivo de realizar uma venda. E esse tipo de produção de texto ele pode ser aplicado em diversos formatos, em anúncios, e-mail marketing, produção de vídeos, artigos. Ele tem como objetivo persuadir o visitante a tomar uma determinada ação, que pode ser uma compra, um cadastro para sua lista de e-mails ou uma ação para de repente seguir você nas redes sociais. Uma dica que eu aplico nos meus textos é escrever com emoção, de uma maneira simples e sem enrolação. É como se você estivesse ali conversando com a pessoa. Quanto mais simples, melhor. E também procure não usar é, textos muito técnicos, porque isso pode atrapalhar o entendimento de quem está lá do outro lado lendo seu texto. E como uma última dica de copy, procure contar a história sempre que possível. É uma forma de prender a atenção e uma técnica que pode criar uma conexão com a pessoa que está lendo seu texto. Falar sobre copy seria um vídeo inteiro. Se você quer que eu fale, que eu me aprofunde um pouco mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu produzo esse conteúdo para você. A quarta dica é produza vídeos. Se você quer usar a internet como uma forma de se vender mais, então comece já a produzir vídeos. Só para você ter uma ideia, segundo dados de uma pesquisa da Cisco, já em 2018 os vídeos serão responsáveis por quase 80% do tráfego na internet. Então se você ainda não produz vídeos, está perdendo uma grande chance de aumentar as suas vendas e uma oportunidade das pessoas conhecerem o seu trabalho. E veja bem, eu não estou falando de equipamentos de última geração não. Eu estou falando que é possível você produzir conteúdo audiovisual com o seu celular, um microfone que pode ser uma lapela e um kit básico de luz. Só que mais importante do que o equipamento é a estratégia que você usa para produzir um vídeo. Você sempre tem que se perguntar com quem você vai falar, que tipo de conteúdo você vai oferecer, como você vai se posicionar e qual tipo de vídeo que você vai produzir. Existe todo um caminho a ser feito antes de apertar o REC da câmera. E sobre isso eu preparei um conteúdo com quatro estratégias de tipos de vídeos que vendem. Eu vou deixar o link na descrição também para você. E como uma última dica extra aí, Tenha consistência. A partir do momento que você decidir é, fazer um trabalho, seja uma postagem nas suas redes sociais, seja a produção de um vídeo para o canal do YouTube, tenha consistência nas suas publicações. Não desanime-se no início, não ter as visualizações que você deseja ou não ter o engajamento que você espera nas redes sociais. Tenha consistência que, aos poucos, com o trabalho... É um trabalhinho ali, ó, de formiguinha, mas aos poucos você com certeza vai crescer. Eu espero que esse vídeo ajude você a entender um pouquinho aí sobre esse universo de empreendedorismo digital. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, deixa seus comentários, mande suas dúvidas que eu vou ter realmente o maior prazer de responder vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.